vou pular aqui no perigo essa essa papa sapato de bota de um pé de uma vaca parece um pé de uma vaca sapato parece o pé de uma vaca tarde eu vou vendo se tá atualizando de tarde carai e matei o play doido Ninguém pode dizer que eu não matei um play agora. Se lascou em minha mão ele. Ele achou que ele seria capaz contra mim. Achou errado. Pensou errado. Uma pedrada. Foi só uma dose na caixa d'água. Ele tá pensando o que, mano? Aqui é rastreado com pro play. Aí vem um booty voando aí, eu não sei onde é que ele tá. Bong. Pensando no que, Buto, eu já matei foi um play. Do... Agora, agora eu tô me achando eu. E é um pro player. Preparado para a ação. 87 vivo. Aí um Red Bullzinho Só quem às vezes andou Cabeça branca Já sei Já sei fechar Eu peguei o lendário Joga umas três horas no dia Jogou eu vou matar esse cara agora Ai, não deu um dano, Cadê ele? Mata ele Levei um. Como sempre lá. Claro. Oi. Aqui voando aqui. vai outro play cara! carai pro play tô emocionado Njogui Levei já 3 P's na partida Eu tá aqui E eu O tubarão lá Em dois Eu deixar eles vão brigar Entre si Já estão brigando lá Só não é que eu tô sem munição dessa arma E é a melhor arma que eu tenho Eu nem vi Matei, matei outro play Agora só tem eu e outro play Tô todo me tremendo Caralho Peguei uma grossa. Tô bem equipado. Matei três play na partida. Jogue, jogue, jogue. Agora agora tô, tô me tremendo. Olha aqui. para